Olá, do bom, meu nome é Jefferson, vim aqui hoje para estar tá dando meu relato a respeito do X-Animal, mas principalmente para estar tá falando para vocês, tomarem muito cuidado com o assunto que vem se tornando cada dia mais comum e que muitas pessoas estão caindo. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai estar tá entendendo do que eu estou falando, beleza? Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que o X-Animal funciona. Eu achei incrível a qualidade desse suplemento. Esse suplemento vai estar tá permitindo tá, que você venha a conseguir não só aumentar o tamanho do seu meninão, como também durar por muito mais tempo com suas parceiras na cama. Aumentando também o libido, aumentando também o prazer e fazendo com que as suas parceiras realmente sejam satisfeitas, tá bom? assim achei muito incrível esse suplemento e achei muito incrível os benefícios que ele proporciona, tá bom? Também, galera, eu quero estar falando para vocês, tomarem muito cuidado com um assunto que vem se tornando cada dia mais comum, que é pessoas que estão clonando o site, tá? Se você entrar no site que não é o oficial do X-Animal, deixar os dados do seu cartão, essas pessoas, elas acabam clonando o seu cartão e você acaba perdendo o seu dinheiro, tá bom? Tome muito cuidado mesmo onde você vai estar adquirindo esse maravilhoso suplemento do X-Animal, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar para vocês o link aí embaixo, na descrição do vídeo do site oficial do X-Animal, que foi o site onde eu entrei, tá bom? Depois que você é, compra ele, ele vai estar demorando de, de em torno de 5 até 7 dias para estar tá chegando aí na sua casa, depende muito do estado, tá bom? E você também tem 30 dias de garantia em cima desse produto, caso você não goste dele, tá bom? Só que eu acho muito difícil de você não gostar do X-Animal, porque o X-Animal é um suplemento que vai estar potencializando os seus resultados e você vai se surpreender com o resultado que ele vai estar te trazendo e também com os benefícios que você vai conseguir através do tratamento correto com o X-Animal. Você vai conseguir ter ótimas noites maravilhosas e você vai conseguir melhorar ainda mais o teu desempenho e também ganhar alguns centímetros no tamanho do seu amigão, tá bom pessoal? Então é isso, eu espero ter ajudado você como eu relato a respeito do X-Animal, boa sorte para vocês e é isso.